E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Mais um dia cinzento no começo. Isso no litoral pega e há muitos dias a gente tá querendo aquele sol logo cedo, né? Brilhando lá no mar, surgindo. Mas tá difícil de acontecer. Ainda há. Aquela interferência de infiltração marítima que pega até a Serra do Mar. Hoje os períodos de melhoria vão até ser mais longos. O sol vai aparecer entre nuvens durante o dia e à tarde com a elevação da temperatura que não vai passar nos 24 graus. A gente vai ter com a umidade que vem justamente do mar para o continente a possibilidade de chuva. A chuva com maior intensidade no interior, no norte na divisa de Minas e no oeste na divisa com o Mato Grosso do Sul. Por lá, calor de 34 graus e pode chover granizo durante a tarde. Aquelas pedronas de gelo poderão acontecer, é bom estar tá prevenido. Boa parte do estado com períodos de sol. À tarde, há possibilidade de chuvas isoladas e ter uma baixa pressão indo para o Oceano Atlântico. Lá vai encontrar infiltração, outra frente fria se forma, amanhã vem por aí instabilidade para todo o estado. Um abraço a todos. O